Jovens Heróis hoje tem uma notícia bombástica que você nem vai acreditar. Sabe a Batwoman? Então, a atriz principal que fazia o papel dela simplesmente decidiu jogar tudo pro alto e largar o papel. Ela abandonou o posto e decidiu deixar o manto da heroína. Saiu da série da Batwoman. Essa notícia foi dada ontem e toda a internet ficou em choque. Ninguém imaginava que logo no início a série já estava fazendo um pouco de sucesso, conseguindo muito mais fãs, e de repente, do nada, ela é a atriz principal sai, o que que aconteceu? Segundo a atriz principal, ela saiu porque foi uma escolha em conjunta dela com os produtores. Ela já não estava mais feliz fazendo isso. Mas muito da gente ficou pensando, peraí, como assim? Por que que ela saiu? Qual seria o grande motivo dela ter deixado o papel da Batwoman? E agora, finalmente a gente teve essa revelação. E eu vou ler agora pra vocês a notícia completa falando sobre a saída da Ruby Rose. De acordo com o site TVLine, não foi uma decisão 100% da Ruby Rose. Na verdade, isso foi um término. Ela não estava feliz em trabalhar naquela série e por isso ninguém mais estava gostando de trabalhar junto com ela. Basicamente, ela não gostava de gravar em Vancouver e não estava gostando muito dos rumos que a série estava tomando. E por isso, ela decidiu largar, deixar isso para lá e seguir em frente, abandonar o papel e procurar outros caminhos e deixar a produção seguir o seu caminho. E olha, como os sets não estavam muito agradáveis nem para os produtores e nem para elas, eles decidiram simplesmente realmente trocá-la por uma nova atriz. E um dos motivos desse atrito entre a Ruby Rose e os produtores pode ser justificado pela imensa quantidade de fraturas e machucados que ela sofreu durante as gravações da série. Numa delas, além dela ficar muito marcada, tinha cenas que a máscara dela ficava muito apertada e deixava marcas no rosto, basicamente, agora a gente teve a confirmação de que uma cena foi crucial para isso. Em 2019, a Ruby Rose sofreu um acidente sério, e ela correu o risco de ficar paralítica. Ela teve que entrar em uma cirurgia expressa para tentar reendireitar a coluna. E no final, dentro dessa cirurgia, ela ainda acabou, nesse acidente, machucando seriamente o braço. E por conta disso, ela decidiu realmente deixar pra lá. É muito triste, porque é uma personagem que tava fazendo um relativo sucesso. E olha, eu tava gostando muito dessa série, e vai deixar saudade. Um ponto importante pra ser mencionado é que a atriz Stephanie Beatriz, conhecida por interpretar a policial Rosa Diaz na série de humor Brooklyn Nine-Nine, acabou de demonstrar que tem um grande interesse em interpretar Kate Kane, a Batwoman. Por meio de seu Twitter, ela botou a seguinte mensagem, que estava começando a ler tudo sobre a Batwoman. Ela, com toda certeza, seria uma excelente escolha para dar continuidade ao legado da Batwoman. E seria uma excelente adição para a série. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Mas e você, jovem herói? Gostou desse vídeo falando um pouquinho sobre a Batwoman? Comenta aqui embaixo também se você tem alguma sugestão de coisa que você quer ver aqui no canal. O que você quer ver? Bota aqui embaixo, que eu tô sempre lendo e respondendo os comentários. E a gente está sempre tendo esse contato. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal, e se quiser ficar próximo de mim, me segue nas redes sociais, estão todas elas na descrição desse vídeo. É isso aí, a gente se vê na próxima, e flash!